Que sociedade efetivamente nós queremos para nós. Se a gente localizar a sociedade brasileira com toda a sua estrutura fundamentada no racismo contra nós negros e contra os povos originários, talvez nós estejamos evoluindo. Resgatar, reconstruir e mudar um pouco a visão do que é a religiosidade ou a cultura de matriz africana é um dos pontos primordiais. Assim. A religião como essa maneira de salvação, né? mas ela é, um, é uma linha tênue. Talvez a utopia que a gente persegue, a utopia possível. Quando a gente tiver igualdade de presença, igualdade de direitos. mora longe e faz um espetáculo grande e difícil de carregar, mas o Fit topou, escolheu e a gente fica muito feliz de poder estar aqui e trazendo a ciência para o teatro e unindo a ciência e o teatro e oferecendo isso para o público. Em que intentamos, a partir dessa de história, explicar uh, ou reflexionar sobre a possibilidade de extinção de, de nossa espécie, do homem. A educação forma, além de formar intelectualmente uma pessoa, forma o espírito, forma emocionalmente o cidadão. E a cabeça aprende, mas quem ensina é o coração. A questão é essa, nesse momento, é entender o quanto a gente pode aprender com o outro e transformar a partir do amor. Mas o mais importante é a possibilidade de conseguir olhar nos olhos das pessoas. Se permita ser inútil também, não queira só ser perfeito, não queira só acertar, apenas faça.